We'll be Basicamente tudo isso vai chegar aqui, ó E vai dar tudo certo A gente espera Então vamos lá Vou botando o ovo Ovinho não vou A gema tá furada Só que ela não tá estourada Tá entendendo? Eu vou agora Aqui a margarina aquecida O <risos> quê? Margarina a Gente, não derreta a margarina Não querendo tomar Sabe? Porque, ó ah. É um negócio que é a margarina? Porque essa a pessoa come isso, né? Come, viu? é é bom como... <risos> Amornar o leite, Nossa. não esquece, gente, de amornar o leite, porque o leite de amornado vai é? dar uma coisa, né? Um, um chance. Ah, tempo não é? sei não, bota lá. Esse, esse drink maravilhoso. Aqui o leite. Leite! Rebola é aí dentro. Esse é leite morno, viu gente? Não esquece. Tá ali é na receita e tá só cego. É, a gente tá aqui. O que tá dizendo? Ah, ficou bonito, ficou bifásica, tá entendendo? A gente toma agora. Toma um galinho. É, que eu saio. Aí, aí. A gente vai colocar um chocolate em pó. Saboroso, delicioso e cremoso. Gente, é muito, a gente tá achando que não vai dar no liquidificador. Vai botando, vai botando aí dentro. É o açúcar é o açúcar, é muito açúcar, é duas xícaras. Deus e vai, é vai dar porque vai descer. Tá bom, não bota mais nenhuma grão, senão vai lá. Senão vai dar a farinha. É bom já bater um pouquinho pra ele não pesar. A gente vai, olha, o liquidificador tá longe, então a gente vai bater fora das câmeras, né? Fora! Que delícia! Sem foco, vai estar todo sem foco esse vídeo. Que é o quê? É uma farinha de trigo? Opa, querida! Querida, é, bota no chão um pouquinho. <risos> Tem que bater agora de 2 a 3 minutos O liquidificador. É batendo, é batendo, é batendo. Aí, é que vai uma de fermento não foi a minha ainda, tá bom? Adicionar o fermento e bater por 15 minutos, oh. Oh. Okay. e bater por 15 segundos. Farinhar, farinhar, com manteiga e farinha. Pronto, minha gente, vou lutar aqui, né, a massa. A gente vai colocar no forno por 40 minutos. Forno A. 180 graus. 180 graus. E vamos vendo que dá. E vamos vendo que dá. <risos> <risos> Esse é o nosso bolo, ficou muito bom, tá é muito bonito ele. Né? Eu achei bonito, é o nosso bolo desconstruído.